E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui explicando o tutorial básico da linguagem interpretada, o Python. Python, para quem não sabe, é uma linguagem interpretada que tem, tem sido usada por muitas empresas aí ao longo desses anos, e eu vou construir um tutorial básico aqui explicando a vocês como é que funciona. Eu estou utilizando aqui um ambiente Linux, e eu, você pode verificar, geralmente, Python, o interpretador Python vem instalado com, por padrão na, nas distribuições. Você pode apenas digitar aqui Python e aqui você já está no, no seu interpretador. Você pode utilizar alguns comandos por aqui né? testar, então. atribuir a, vari cria a variável a, atribuir o valor, o valor 1 para ela e imprimir na tela o valor. Mas eu vou. Eu vou criar o, o script aqui, fazer a, a chamada pelo terminal Tornar o script executável para que a gente possa trabalhar de uma maneira melhor né Que é como o pessoal geralmente utiliza Então aqui a gente vai procurar o caminho do, do Python Geralmente é usr /bin python. Isso aqui você vai indicar ao, ao, ao seu bash aqui que trata-se de um script, ele vai procurar pelo executável nesse caminho aqui do Python. Então, vamos criar aqui a geralmente os, os programas em Python têm essa estruturazinha aqui. E verifica se o nome foi igual a main. Ah, então a gente chama a função main, que a gente vai definir aqui. def main. Que é a nossa função main. Então, Uh, isso aqui fica um pouco mais claro quando eu for explicar a chamada de módulos, né? Porque ele verifica, na verdade, cada arquivo .py corresponde a um módulo. Então, para você identificar o módulo principal, aquele que está sendo executado, você coloca esse teste aqui, esse condicional. Ele verifica se esse for o principal, então você chama a função principal. Que a gente poderia criar um módulo que não é principal, que a gente pode colocar nossas funções e aí chamar posteriormente. Então, aqui vai Aqui a gente já está aprendendo bem como é que cria uma função, né? Você tem que utilizar o o, a palavra reservada def, você coloca o nome da função, abre e fecha parênteses, dois pontos. E aqui você coloca a sua função. Lembrando que na, na linguagem Python você define um bloco através da indentação. Você não, não tem o, as chaves como na linguagem C, na linguagem Java. Aqui o que vai definir o bloco é a indentação, então muito cuidado aqui na indentação muito importante seguir a, a, a regra, eu estou seguindo aqui a, a, o padrão da Google, que são dois, dois espaços, eu configurei o tab aqui para ser dois espaços ao invés de quatro, e aí vamos, vamos seguir nosso primeiro exemplo aqui, eu vou dar um print, olá mundo, e vamos ver aqui, vamos dar permissão de execução para... vamos dar permissão de execução para ele beleza vamos dar o um ponto barra main Viu lá executou tranquilo beleza funcionando vamos chamar uma função aqui uh, raw input essa função aqui ela vai ela vai ler uh, vai ler um, algum, algum valor né, do, do terminal e vai retornar para alguma variável então eu vou colocar aqui uh, nome digite seu nome e a gente vai dar o print Bruno, olá, Bruno. Então aqui a gente já aprendeu para ler alguns valores da pela linha de comando. Você utiliza essa função aqui, rawInput, input. Ela vai retornar o valor para essa variável. A gente imprimiu aqui, tranquilo. Ah, aqui você pode facilmente concatenar strings, utilizando o operador mais. Ele é sobrecarregado na linguagem aqui no Python. Ele se ele identificar que aqui são strings, ele vai concatenar uma com a outra. Se for um valor inteiro, ele vai somar. Então digite seu nome, Bruno. Olá, Bruno. Então é isso. próximo próxima aula eu vou fazer uma explicação básica sobre módulos e como você criar seus próprios módulos e instanciá-los através da, da chamada de linguagem. Valeu.